Fiz um cartaz do Coringa para vocês, tá muito legal. Então é só baixar os arquivos, acompanhar, tá passo a passo as fontes, tá tudo bem explicadinho. Então não perde lá, que tá show. Vamos lá, eu separei as imagens aqui do nosso poster, do nosso cartaz. tá? Eu vou começar a nossa brincadeira. Tá? Eu primeira coisa definição do formato do arquivo. Eu vou usar um formato que o pessoal está usando muito, que é para web que é pro poster do instagram, que é 1080 por 1350 tá, e a proporção dele é mais ou menos a de poster de um cartaz, eu vou criar aqui, eu vou abrir até no google pra gente poder ver isso aqui na prática, eu tenho aqui ó, vários posters, move poster 2019, são algumas referências, quando a gente vai trabalhar legal, trabalhar com referência, vou buscar, vou copiar a imagem, e vou jogar para cá, só pra gente ver, você vai ver que ele vai encaixar numa proporção bem próxima, né? Muda um pouquinho, mas é uma proporção bem legal. A gente vai trabalhar nesse formato, que é legal porque depois a gente pode jogar nas mídias sociais nossas. Vou começar o meu trabalho eu, da textura. Eu vou começar com a textura. Então eu coloquei, poderia fazer uma pesquisa em background de gruge. Eu já estou separando para vocês o material que a gente vai usar. Tá? Então vocês vão poder baixar esse arquivo. E vou abrir no Photoshop. Ok. Ctrl A. Ctrl C copiei, vou trocar de documento e vou dar um Ctrl V, eu colei. O que acontece? Eu tenho uma camada grande, eu vou ver se a textura está legal, vou dar um Ctrl D, que é o Edit Free Transformer, transformação é mão livre. Eu estou com a versão português, mas ele funciona em inglês, tá? É bem parecido, eu gosto mais de inglês. Eu estou na versão 2019 CC. Se você não tiver fora CC, aperta Shift, e puxa pela diagonal. Se você tiver com a CC, basta puxar pela diagonal que ele já vai escalar com perfeição. Tá? Então eu vou ajustar a minha textura aqui, meu background. Aceitei minha textura, a transformação. Eu tenho o meu elemento de fundo. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a trazer alguns elementos. Eu tenho separado aqui, vou trazer por ainda mesmo. Vou pegar ele, botão direito, abrir com Photoshop no tá, cartaz aqui, como vocês viram na entrada e vou dar um recorte nele CTRL mais que é o zoom tá e vou pegar a caneta P. a caneta, gente, quando vocês quiserem saber o time de alguma coisa, basta passar alguns segundos que ele fala o time aqui eu vou clicar uma vez e vou arrastar arrasto arrasto e vou puxando aqui arrastei tá, lembrando gente CTRL mais barra de espaço, isso aqui não é uma aula de caneta mas quem tiver a manha ou quiser pegar, depois eu vou separar uma olhinha, só coloca aí pra vocês é, então que era é uma aula de caneta e eu coloco, eu arrasto ó. aqui, mesmo assim eu vou passar alguns detalhes mas eu não vou focar no aprendizado total ALT, clique aí observa que ele veio um Vzinho, então eu tirei a curva então arrasto Alt cliquei barra de espaço para poder navegar eu venho aqui tá aqui o resto é repetição então eu vou dar uma acelerada agora nessa etapa tá é, e depois vocês basta seguir esse passo vou fazer um pouquinho mais daqui a pouco acelero tá? então arrastei, puxei puxei vou deixar esses detalhes aqui vou tirar um depois eu faço o um acabamento. Barra de espaço, e aí eu vou vindo. Barra de espaço, e vem aqui. Depois eu vou ter que vir para o acabamento da gente. Existem várias técnicas, essa aula aqui não é focada em recorte de cabelo. Tem gente fazer um trabalho ali mais fino, depois eu vou fazer. Um trabalho especial para vocês de recorte de cabelo. É, deu um, uma tocadinha aqui. Só tirar no um silencioso. Barra de espaço. E vamos continuando aqui. Ó. Alt para tirar a curvatura. E aqui eu começo outro. Depois eu dou uma recortada. Aí, alt. Vamos acelerar isso aqui. Né? Espaço, gente, terminei o recorte. Eu estou com a seleção. O que eu vou fazer? Eu vou vir em demarcadores, que é o PETS, e apertar CTRL e clicar em cima. Ele carrega a seleção. Volto em camadas e dou um CTRL J. O que eu fiz? Eu dupliquei ó, o meu elemento. Tá? Eu vou pegar move tool, que é a setinha E eu vou, o background, eu vou fechar aqui, esse documento aqui Eu vou pegar esse elemento e vou jogar para cá Então basta arrastar e jogar no local Gente, eu tenho um problema aqui, que a foto está preta e branca tá? e, Geralmente isso não acontece quando a gente vai começar, no geral Mas isso aqui é porque eu tô no image, molde, eu tô em preto e branco Eu vou colocar em RGB, que eu o no fundo então eu vou colocar aqui, não achatar, porque senão ele vai fazer isso aqui virar a mesma coisa. Poderia, mas funciona. E agora sim eu vou arrastar o meu coringa para cá. Tá. Eu vou clonar isso aqui para ficar mais bonito. Eu poderia colocar a letra em cima, mas para ficar mais interessante, eu vou criar uma camada separada e vou pegar o S de clone stamp, essa ferramenta aqui. E vou botão direito para aumentar. Vou deixar a dureza, se eu deixar duro ele fica seco, Vamos ver aqui. Ó. Fica bem seco a aresta. Se eu deixo o botão direito com, a, com o carimbo, ele vai ficar suave. Ó. Então eu quero suave para poder suavizar essa parte aqui. Selecionei os dois, shift né, como se fosse selecionar um... E vou dar um CTRL E, vou escrever Joker. Perfeito, CTRL T, SHIFT, quando eu chegar aqui no tabaco Agora eu vou começar a colocar as minhas fontes aqui Eu vou colocar escrever Coringa Quando eu cliquei, o que eu fiz? Hoje a versão 2019 já escreve, agora eu cliquei uma vez e vou digitar Coringa A fonte que eu vou usar, eu vou usar, eu separei uma fonte, essa fonte está bonita Building title. Eu separei essa fonte também, mas você pode, se você quiser buscar, você pode buscar no site da fonte.com. Ctrl T Shift para ir proporcional, se tiver mais outras versões. Não, vezes, não fonte gostei. Texto, clico duas vezes, e vou buscar uma fonte um pouquinho mais grossa. E também ela tem no dafonte.com. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês. Então eu vou dar um Ctrl T para barra de propriedade de título. Então é o Ctrl T quando o título estiver selecionado é o um Ctrl T e vou colocar aqui ó maiúsculo e vou aceitar. Ctrl T agora, depois que eu aceitei a transformação, e vou com Shift. Ó, e vou colocar aqui. Vou puxar o pulinho um pouquinho mais para cá. Tá? Shift para eu selecionar as camadas e vou descer um pouquinho mais vou pegar e agora eu vou colocar um vou entrar no google aqui vou até gravar essa textura aqui que eu resolvi colocar aqui para você metal grande textura não sei se eu vou, a velocidade que eu vou achar mas eu acho que vou pegar uma bem clarinha vou pegar essa aqui vou, eu estou colocando uma pasta essa pasta eu vou disponibilizar para vocês Botão direito Salvar a imagem como E vou salvar Arrasto Vou soltar aqui Eu estou com a palavra coringa Eu vou usar um clip mask Alt entre uma palavra e outra E coloquei aqui do jeito que eu planejei. Vou pegar essa fonte aqui e vou colocar um sombra projetada ou drop shadow que é eu chamei um lens. Eu vou deixar assim. Nesse cartaz agora eu vou pegar e vou criar uma. Vou pegar um ferramenta de retângulo e vou puxar um traço aqui. Conta gotas. Vou pegar o vermelho. observa que eu estou pegando o vermelho dele. Isso é legal. Eu vou experimentar alguns vermelhos aqui. Eu vou pegar o balde. Que é o G o atalho. Quando eu aperto o atalho, gente, observa que sempre ele mostra na frente da ferramenta. Então é uma lata de tinta. Eu joguei aqui. Só que eu esqueci de criar uma camada, né gente? Para cada objeto lembrando, eu tenho que criar uma camada. Então eu vou colocar aqui background, tanto é Background. Vou criar uma camada vou colocar retângulo e pintar o retângulo agora agora ele vai pintar separado só que aqui ó, ele está dizendo ó, todas as camadas, eu vou tirar isso aqui porque senão ele trata como se fosse uma coisa só então eu tenho agora esse retângulo vamos ver se a gente consegue descer isso aqui para ficar mais bonito pode ser Vou limpar isso aqui, tem um buraco aqui que é eu perfeito. Tá. Apelar um pouquinho mais, eu separei, tem uma coisa que chama brushes aqui. Né? O Coringa é uma figura bem.. A gente tem que colocar isso, então vamos colocar brushes. Pronto, eu quero uma pegada assim. No caso eu já deixei separado. Eu vou mostrar um pedacinho como que a gente poderia fazer, eu vou pegar um brush desse aqui ó. e vou copiar uma imagem só pra gente, pra vocês terem uma ideia do que eu poderia fazer, eu poderia baixar ele aqui esse até funcionaria eu vou puxar um e vou fazer assim ó, sele selecionar intervalo de cores, é aqui é o color range, tá? No, no lens. aí eu cliquei aqui, do ok e vou inverter a cor ele pegou todo o preto, ctrl shift I. então o que eu fiz? Ó? eu joguei ó, tô querendo jogar uma coisa bem orgânica aqui vou jogar um pouquinho acima do vou jogar aqui ó. não vou nem colocar em tudo ó. vou duplicar Alt Ctrl T botão direito flip horizontal ou virar horizontalmente aqui eu vou até eu juntei vou aceitar estou fazendo vou jogar mais aqui ó. Ctrl T, vou dar uma rodadinha aqui de tipo, boa. Pronto, aqui já me resolve. Tá vendo aqui? O é esse aqui, é né, do, do negócio. Então eu vou juntar isso aqui. Ó, Shift, peguei o primeiro. Ctrl E. Vou chamar de splash aqui. Splash. E vou pegar uma borracha. Não é, o atalho é. A borracha tá aqui. E vou apagar aqui. Pronto. Corinda. Vou colocar uma outra fonte agora escrever aqui, ó. o filme, CTRL A, e vou trocar essa fonte, uma fonte também que eu estou deixando para vocês, que é essa Daniel regular, vou ver se ela pega aqui, tem maiúsculo, aceitar, CTRL T, SHIFT. Fiquei duas vezes como se fosse abrir um arquivo e vou colocar aqui, ó, gente, ó, vou colocar o verde, vou puxar, a cor análoga dele é amarelo amarela, então vou deixar ele na linguagem dele, do Coringa, na, na direção de arte, ele tem uma, ele tem um amarelo na roupa dele aqui, ó, no meio, ele de frente, ele tem um amarelo, vou colocar um drop shadow pra ficar mais bonito, ele gritar um pouquinho mais, tamanho distância, e também, pronto, esse aqui o né? fio. e agora eu vou colocar mais uma coisa para a gente fechar. Eu vou colocar um, um título aqui. eu Vou usar uma fonte muito famosa que eu gosto muito que é a Bebas e vou colocar um nome do autor que é Joaquim do artista, né? O e vou colocar aqui. O que eu fiz? Eu peguei a ferramenta de texto, cliquei em cima, ele já seleciona. Clico duas vezes como se fosse abrir um programa. Dou um Ctrl V. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um Ctrl A e vou espaçar um pouco mais. Joaquim foi vou colocar no preto Pronto vou Colocar um pouquinho mais do meu só Light Pronto E aqui eu não gostei desse amarelo Não tenha ficado horrível nem nada Mas eu acho que vou colocar branco Pronto Eu posso fazer muita coisa a mais Para complementar eu vou pegar isso aqui, esse vermelho aqui, mas eu vou fechar por aqui porque eu acho que o resultado já está bem bacana E vou colocar um blend molde aqui, ó. Eu posso ir testando, isso que é legal O blend molde vocês tem que encarar como se fosse papel de seda Então eu vou colocar, eu gostei muito de vermelho, sem muita... Eu prefiro ele normal, mas se alguém quiser fazer uma alteração aí, aí fechou é, eu espero que vocês tenham gostado então, eu dei uma passada geral né? eu fiz uma composição com o filme agora que está na moda, do Coríndia a gente passou por vários aspectos dele gente, eu espero que vocês tenham gostado né, da, da nossa jornada é, eu espero vocês no próximo encontro, na próxima cartaz, na próxima peça que a gente for fazer então a gente vai estar tá fazendo várias peças juntos deixe a sua sugestão e não esquece de dar aquele like, compartilhar, mandar para quem que você acha que pode fazer a diferença esse vídeo. Até mais!